Fala aí pessoal, sejam bem mais vídeo, meu e, cara, no vídeo Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft de... Quer dizer, não é bem Minecraft, galera, mas enfim, né, galera, se você é inscrito no canal, mano, eu só tenho a agradecer a todo mundo que é inscrito, mano, porque hoje eu acordei muito, assim, muito feliz, mano, porque eu consegui chegar à minha segunda meta de 100, ins de 100, não, tô doido, de 200 inscritos, é, no começo meu canal era meio difícil de crescer, tipo, é, como eu posso explicar? A, tipo assim, eu fiquei trancado nos 4 inscritos um tempão, aí eu fui crescendo, cheguei uns 20, os 30, os 50, os 80, os 100, 130, 150, 180, onde eu fiquei parado um tempão, e agora os 200, galera, só tenho a agradecer a todo mundo aí mesmo, muito obrigado a todo mundo aí. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou esquecer de todo mundo, quer dizer, eu vou esquecer de alguns, e vocês não podem ficar pistola comigo, então eu não vou falar o nome de todo mundo, mas esquecer, velho. Quando eu criei meu canal, velho, eu tinha um sonho de ter mil inscritos. E agora eu tô conseguindo, de pouco, em pouco de... de pouco em pouco eu tô conseguindo alcançar essa meta aí, ó, de dragão, dragar. Então só tenho a agradecer a todo mundo aí, velho. Aliás, mano, pera aí que o vizinho. O vizinho! Esse vídeo Mas bom, né, galera? Como eu tava falando, muito obrigado aí a todo mundo que é inscrito. Vem, é sempre, de, sempre agradeço aí todo mundo, mano. Eu posso conseguir qualquer meta. Sempre agradeço aqui. Sempre falo em vídeo, até gravo um vídeo especial. Sempre agradeço aqui. Então, mano, essa gameplay de fundo aí vai estar tá na descrição, mano. Pra quem quiser, é, tá pegando para fazer algum vídeo. Eu sei que todo mundo quer pegar gameplay de fundo. Mano. Você tá doido, mano. Esse game fundo é muito top, olha lá, o cara coxadinho no robô. Enfim, né, mano, muito obrigado pelos 200 subs. E agora, galera, vamos tentar chegar nos 500, mano. Quem sabe se algum dia nós não chega, né? É, o importante é sonhar, persistir, que você vai realizar. Nunca existe seu sonho, você pode conseguir. Você vai conseguir. E bom, né, galera, esse vídeo é que tá sendo gravado às pressas, mano, eu não, eu não editei direito, então se esse vídeo sair uma porcaria, me desculpem, hein? é, porque, tipo, é, eu, eu tô gravando aqui nas pressas, mano, pra postar esse vídeo, porque, você é, sabe, né, quando só bate uma meta, eu gosto de gravar um vídeo, tipo, quando eu tinha, quando eu cheguei em ser inscrito, eu fiz um vídeo, e agora, uns, com 200, não seria diferente, que é o dobro, né, mas, bom, né, mano, muito obrigado você que até aqui, muito obrigado por ser inscrito Mas é isso, Eduardo se despede, falou, valeu e fui!